O que você pensa do abraço? Você gosta de abraçar e ser abraçado? Eu, particularmente, adoro. Já ouviu aquela música de que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço? Pois é, eu, particularmente, considero esse sim um dos melhores lugares para estar presente. O abraço nada mais é do que um contato físico, é um gesto acolhedor, é um ato de carinho, você sabia que o abraço libera uma substância chamada ocitocina? Pois essa substância é conhecida como o hormônio do amor. Ele causa sabe o quê? Bem-estar, prazer, ajuda a melhorar a sua memória. Ele melhora o seu sistema imunológico e muito mais. Se você já abraça e recebe muito abraço no seu dia a dia, meus parabéns. Agora, se você ainda não tem esse costume, tudo bem também, mas permita-se experimentar. Eu tenho certeza que isso vai fazer parte cada vez mais do seu dia a dia. Afinal de contas, você me conta depois se isso realmente não te ajudou a melhorar os seus níveis de estresse, a controlar a sua ansiedade, a receber e dar carinho, se melhorou a sua autoestima. Pense nisso. Sinta-se abraçado e até o próximo Chá de Reflexão.